Claramente, isto 9999% 99, 99, 99, 99 das pessoas, como eu, como eu disse há bocadinho, não, não tem noção do mundo em que se vive hoje, muito menos daquilo que se vai viver daqui a 2 ou 3 ou 5 ou 10 anos. As coisas hoje em dia estão a mudar muito e muito rapidamente e isso é, a variável constante é essa mudança, essa evolução com tudo de bom e de mau que isso, que isso traz. Relativamente ao caso específico de anunciantes e empresas, é claramente, neste momento, os Estados Unidos lidera, lidera isso e começa-se a haver um shift, um shift de, e grandes empresas a, a mudarem os orçamentos e budgets de milhões e milhões e... De, de dólares para para o digital, foi este e eu acho que não estou a dizer nenhum erro, mas foi, foi este ano de 2017 em que o investimento em digital passou o investimento uh, nos meios tradicionais, portanto, a partir daqui vai ser, uh, no fundo, o investimento a nível dos meios tradicionais a descer e o digital a crescer, uh, isto isto porquê? Porque, uh, Caso específico da televisão, quer dizer, uh, quando há, antigamente se fazia um anúncio a determinada hora na televisão sabia-se que determinado número de pessoas àquela hora hipoteticamente estariam a ver, até porque não tinham mais nada que fazer e que estavam sentadas e estavam a ver, até porque eram obrigadas a ver porque não havia até comandos para mudar e não sei o quê. Uh, e, e o que acontece hoje em dia é que esse, o, o custo de, vamos falar da, da televisão, uh, está aqui e o retorno, eventualmente, está aqui. Enquanto que no digital o custo está aqui ainda e o retorno está aqui. No digital consegue-se... Primeiro, é muito mais mensurável. Okay, consegue-se fazer, medir diretamente e, e praticamente real-time. ok Estou a investir 10 euros e estou a sair 100 ou 200 uh, a, neste momento. consigo Ontem investi 100 e, e ganhei 120, ou, ou 80, ou, ou o que seja, consente, uh, uh, o retorno da, da, das campanhas, mas consegue-se medir isso? Numa televisão não se consegue, é, é baseado uh, a própria indústria da publicidade, está tá a ser muito transformada com, com todas estas uh, uh, disrupções digitais, uh, e, e claramente há aqui uma diferença de, de custo, uh, proveito em que os meios tradicionais, televisão, têm um custo muito elevado para um retorno em, em, em decréscimo e, as, um, e os meios digitais têm um custo ainda baixo para um retorno grande. Com este shift e, e, e agora o investimento e as grandes empresas que, que com muitos milhões e que esse, digamos, o meio da publicidade e das agências um, movimenta, e a ultrapassarem o investimento em nos meios tradicionais como é óbvio vai haver aqui um, um aumento de custo no, no digital e nos anúncios e a plataforma que para mim atualmente é, é a melhor ferramenta de marketing que alguma vez existiu que é o, o Facebook Instagram e os anúncios um, Nota-se, ano após ano, um acréscimo do, do custo. O Facebook, em, neste ano que, que passou, atingiu o limite de espaço disponível de feeds, por isso é que está agora a haver anúncios no Messenger, anúncios nas Stories, uma criação de, até no próprio WhatsApp vão começar a aparecer, portanto, uma criação de mais espaço, porque o, as empresas e as pessoas querem anunciar, e tem que haver mais espaço disponível para anunciar e portanto, estão a criar esses espaços